Existem vários conceitos de ejaculação precoce. A ejaculação precoce, assim, para dar uma ideia geral, existem é, relatos da mitologia grega sobre a ejaculação precoce. E de lá para cá, poucos não se chegam a um consenso em relação à ejaculação precoce. Na verdade, vários estudiosos tentaram definir a ejaculação precoce, Master Johnson e muitos outros é, estudiosos da, da disfunção sexual masculina. Hoje, a Associação Americana de Psiquiatria já incluiu a ejaculação precoce como uma patologia, ela faz parte do contexto das doenças internacionalmente conhecidas. Então, ela é, é, a definição que a associação determina é que é a, a ejaculação que ocorre antes ou depois da penetração, né, de uma forma recorrente, sem, é, após um estímulo se sexual, sem que o indivíduo assim o deseje. Então, é uma ejaculação de uma forma é, é, descontrolada, em que o indivíduo não consegue ter o controle total daquela, daquele evento. Na verdade, a ejaculação precoce ela, ela é determinada por ejaculação antes ou após a penetração. Os autores, vários estudiosos, inclusive e Johnson, e Johnson determinava que a ejaculação precoce era aquela ejaculação cujo é, resultado não, caracter... não deixava que a parceira tivesse o orgasmo em 50% das ocasiões, o que é uma coisa que depois determinou ser muito... É, dois erros muito graves. Primeiro que ele determinava que a metade das mulheres não tinham o direito de ter o orgasmo. Segundo, que... Além do homem, a mulher também pode ter uma disfunção sexual. E aí, ele não pode determinar a ejaculação precoce baseado na parceira. Outros estudiosos determinaram é, as incursões do pênis na vagina. Uns determinavam que após oito incursões, outros após sete incursões. E isso nunca chegou a ser um consenso. Autores mais modernos determinaram o tempo. Cinco minutos, seis minutos. 4 minutos e até 3 minutos para determinar que o indivíduo tem uma ejaculação precoce. Na verdade, o indivíduo, ele, ele, a menos que ele tenha uma lesão neurológica, ele pode ter uma ejaculação sem ter orgasmo. Mas ela sempre está ligada ao orgasmo. Na verdade, a ejaculação ela tem duas fases, né, basicamente. Ela tem a fase da emissão, quando após o estímulo, o espermatozoide migra do testículo para as vesículas seminais, e a expulsão, que seria é, aquela contração em que o sêmen sai da vesícula e é expulso na uretra. A ejaculação ela não tem tempo determinado. entendeu Não é raro você atender um paciente que chega dizendo que tem ejaculação precoce. Por quê? Porque no passado ele demorava 20 minutos, meia hora, e agora está demorando 10 minutos, 15 minutos. Então... Há pessoas que demoram bem menos e não acham que tem ejaculação precoce. Então, isso é uma coisa muito relativa. O sexo é uma coisa muito do casal, é, um, é uma coisa muito variável e não existe um padrão. O padrão, quem determina é o casal. Então, ele pode ter uma ejaculação de 10 minutos com o um prazer do total dos, dos dois. E pode ter uma ejaculação de meia hora... Às vezes os homens é, é, se prendem ao tempo da ejaculação e esquecem que não é só o coito que causa a satisfação no sexo. Então é por isso que a gente hoje, existe a associação internacional para, o, para a medicina do sexo, medicina sexual, que é a ISSM. Por quê? Porque não é só a ejaculação, existem vários fatores que são estudados hoje. Então há autores que determinam que a ejaculação precoce seria aquela que ocorre, antes de 8 minutos do coito. Outros determinam 7 minutos. Já existem autores europeus que determinam 5 e até 3 minutos. Existem autores que dizem que a ejaculação precoce é quando há uma ejaculação antes de 3 minutos do intercurso do pênis na vagina. Existe, existe a cura, você tem que basicamente a, a disfunção a ejaculação precoce ela, ela, ela é dividida em duas, né? a primária, que seria aquela que o indivíduo nasce e começa a ter vida sexual já com a ejaculação precoce. E aquela adquirida em que o indivíduo tinha uma ejaculação num um tempo razoável, razoavelmente normal e com algum problema orgânico ou psicológico, ele passou até a ter ejaculação precoce.